Olá pessoal, eu me chamo Monique, sou psicóloga e faço parte do Plantão Psicanalítico. É, o Plantão Psicanalítico, ele é um projeto da Universidade Católica de Santos e do curso de Psicanálise e Psicoterapia Psicanalítica, supervisionado pelo professor Dr. Hélio Alves. É, o Plantão, ele tem como objetivo atender as pessoas em situação de crise emocional decorrente da pandemia do Covid-19. Tá? É, diante dessa realidade, é, o plantão ele vem para oferecer uma escuta qualificada, um, um acolhimento mesmo, é, que dê suporte emocional de forma a amparar aqueles que estão necessitando. É, Para isso, nós oferecemos de uma a três consultas com duração de 60 a 75 minutos, né, com o objetivo de minimizar o sofrimento psíquico do momento. É, e quando é necessário, a gente encaminha a, a pessoa é, aos recursos que são ofertados pela comunidade. É, esse trabalho ele é realizado de forma gratuita e online, né, por um grupo de psicólogos voluntários, que tem larga experiência. Ok, é... inclusive a gente já realizou aproximadamente 200 consultas até o momento. É... Então, para se inscrever, é necessário ser maior de 18 anos e enviar um e-mail para plantaopsicanalítico.unisantos.br Neste e-mail você vai colocar o seu nome completo e telefone para contato com o DDD. É, ainda é importante frisar que, que o projeto é para aqueles que estão em crise emocional neste momento por conta do Covid-19. Ou seja, provavelmente pode ter deprimido, ou a ansiedade se elevou, ou há uma dificuldade de adaptação relacionado à pandemia do Covid-19. É, aproveito aqui o ensejo, em meu nome em nome dos meus colegas. É, que fazem parte desse projeto, para deixar o nosso abraço e a nossa solidariedade a todos, sobretudo aqueles que estão em sofrimento. Abraço.